Então vamos fazer um update do Bitcoin que está agora na casa dos 19.400 dólares, a gente deu uma corrigida muito boa para essas regiões de Fibonacci, eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho, o que agora é minha expectativa para o Bitcoin no curto prazo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ative todas as notificações e participe aí também do grupo do Telegram, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Então, vamos dar uma olhada aqui. O Bitcoin dando uma boa subida, né? Mas aqui está uma região extremamente interessante tá? e perigosa. Vou mostrar para vocês aqui agora o que exatamente que eu estou de olho, galera. tá? Então... Fazendo um update do que eu falei para vocês ontem, né? Eu já vou descer jeito do tempo gráfico aqui. Quem não assistiu a análise de ontem, aconselho a assistir. Vou deixar o link aqui em cima, tá? Acho que é importante assistir aqui para poder entender um pouco mais dessa análise aqui de hoje, né? Então falei para vocês ontem que estava minha expectativa é ver o Bitcoin voltar a testar regiões de Fibonacci, tá? Então o Bitcoin está aqui agora é, acima da região de 3.2, né? Eu falei para vocês que eu estava interessado em shortar Bitcoin nessa região dos 9.300, foi o que eu fiz, tá, pessoal? Estou aqui agora, né, nessas regiões aqui, buscando melhorar o meu, meu PNL aqui desse short, né, que é um short de hedge aí, você também, se quiser fazer um short de você pode shortar o Bitcoin no inverso, você está acumulando, uh, shortando Bitcoin, acumulando mais Bitcoin, é a mesma coisa que estou fazendo, estou comprando Bitcoin, uh, a dica que o preço vai caindo, eu vou fazendo compras, pessoal, e estou mantendo, né, o meu short aqui, né, para poder ter cada vez mais caixa aqui para comprar Bitcoin caso essa, essa, essa, essa queda continue, tá? E a minha expectativa para o Bitcoin agora, na verdade, pessoal, a chance maior, a probabilidade maior que eu vejo é a do Bitcoin continuar essa queda. Eu vou mostrar para vocês aqui por quê, tá bom? Lembrando que tudo é probabilidade, pessoal, tá? Eu não tô aqui para acertar é das vezes tá então tome cuidado aí né porque o André tá falando que você vai então sair shortando 100 vezes alavancado tá tenha mais boa gestão de risco tá bom porque tudo são tudo são questão de probabilidades tá pessoal mas para mim a probabilidade maior aqui é o Bitcoin muito em breve aqui buscar um topinho ele já está muito próximo aqui inclusive ele já buscou testar essa região próxima aqui dos 19.470 tá que é a região que eu tô interessado aqui e abrir uma nova posição mais posições aqui de short nessa região escalar meu short, na verdade tá vou mostrar para vocês por quê tá bom primeiro só comentar para vocês aqui ó baixando o tempo gráfico de uma hora o bitcoin está fazendo esse conezinho aqui ó e a gente está rompendo esse conezinho agora para cima né se você olhar a análise técnica mostra que inclusive achei um conteúdo aqui na internet falando aqui sobre o padrão de Broadening Wedge aqui, o Descending Broadening Wedge, né? Que é o cone aqui de uh, descendente aqui, no caso. Que é exatamente esse exemplo aqui. Formação de cone descendente aqui depois de um, de um pico, né? De um, de um topo aqui, no caso, né? Então, 79% das vezes a saída é bullish, ou seja, ele rompe para cima, tá bom? Então, o alvo desse, desse, desse cone, desse rompimento, seria exatamente isso aqui, tá? Então, a gente fez o rompimento para cima aqui, pessoal. A gente pode buscar esse alvo aqui agora, tá? Então, uh, basicamente, desse topinho aqui. E a gente buscou até esse, essa base aqui, ele fez aqui um reteste, ó, fez um teste nessa região aqui dos 19 mil dólares, né? Então ele está rompendo para cima, a gente pode agora aqui buscar, nesse rompimento, buscar a casa aqui dos 19.750 dólares, tá galera? Esse aqui seria o alvo. Contudo, galera, eu acho difícil o Bitcoin fazer isso aqui, tá? Eu estou realmente interessado nessa região aqui de novo, um, provavelmente um topo duplo nessa região aqui dos 19 mil 470 dólares. Eu vou mostrar para você por que nessa análise aqui e mostrar exatamente qual que é o trade que eu estou fazendo aqui nesse momento, nesse short aqui de red que eu venho falando para vocês, tá bom? Então, galera, vamos lá. Vamos olhar aqui primeiro. Antes de, de entrar aqui em detalhe, eu vou, eu vou explicar para vocês passar aqui os pools de liquidação, tá? Como vocês, é importante vocês ficarem de olho nisso aqui também. Tá? Me ajuda bastante aqui para o trade. O ah, Bitcoin está quase buscando aqui essa região dos, dos 14 mil e a uh, 14.460 dólares, tá? Vamos ver se o Bitcoin conseguir passar essa região que vai ser extremamente interessante, tá? Vai ficar bullish a coisa. Eu tô achando que vai ser um pouquinho difícil, vamos ver se até o final da, da análise aqui uh, faz sentido o que eu disse. Tá bom, galera? Então vamos lá. Primeiro publicação que mostrar para vocês da High Block, óbvio, Bitcoin vai tá buscar esse puxo de criação aqui que eu tenho interessado aqui, eu tenho hora de venda nessa região. Tá, então aqui ele tá indo buscar essa ordem de venda, na região dos 4.455, tá muito próximo aqui, tá? Botei ordens aqui de, de vendas nessa região, ele tá querendo fazer esse pivôzinho de alta aqui agora, né? Ah, vamos ver se ele vai conseguir fazer, tá bom? Se ele conseguir fazer isso aqui, pessoal, a gente tem esse alvo ali que eu falei para vocês, também a gente pode medir, inclusive, aqui uh, uma projeção Fibonacci desse pivô também, tá? Acho que interessante fazer isso aqui também, eu acabei não fazendo, não pensei em fazer isso aqui nessa análise, mas vamos tentar fazer aqui ó desse pivô. Se ele fizer esse pivô de fato aqui, a gente pode buscar o primeiro alvo nessa região. Seria a região dos, dos 20 mil dólares se ele fizer esse pivô aqui, tá bom? Uh, galera, por que, que eu tô achando um pouquinho difícil tá, do Bitcoin fazer isso aqui? Uh, vou mostrar para vocês por quê mais para o análise de sentimento, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês esse pool de liquidação para não perder aqui a linha de raciocínio. Então, aqui tem tá os pools de liquidação. A gente tem aqui até a região aí, ó essa região dos 20 mil dólares, que são pools de liquidação, liquidação antigos, tá? Então, para mim, quanto mais recente o pool de criação, mais uh, força ele tem, tá? Então, a gente tem, inclusive, aqui a região 17.300, a gente tem, mas é muito antigo. Essas posições podem estar, inclusive, já fechadas, tá? Então, não estou considerando tanto isso aqui quanto esses pools de criação aqui agora uh, nessas regiões. Ó, pode ver que o Bitcoin foi buscar aqui bem próximo, tá? Até não sei se não fechou, acho que não, esse pool aqui. E esses aqui, para mim, valem mais, tá? Então, a região 18.876, aqui depende a região 18.800. 510 dólares, eu tô interessado em botar ordem de venda nessa região aqui, mais acima, inclusive, tá? Mas aqui já tem uma ordem de venda nessa região e poder ir, ir realizando aqui esse short a medida que o preço vai descendo, tá bom, pessoal? Só que o stop tem que estar, na minha opinião, acima aí desses, desses topinhos aqui, tá? A região dos 20.500 dólares. E eu acho que Bitcoin fazendo um pivô de baixa, esse pivô de baixa aqui, ó, tá? Que eu tô de olho, Bitcoin poderia fazer, ó, né? esse pivôzinho de baixo aqui agora. Tá, se ele fizer esse pivô de baixa, qual, qual é o alvo que a gente tem aqui agora, pessoal? Ó, pode medir o alvo assim, ó. Então, desse, desse, disso aqui, né, a projeção Fibonacci 382, ó, levaria aqui o preço para casa próxima aí dos, dos 17.500 dólares. Testar o fundo anterior, tá bom? Se a gente fizer esse pivô de baixa. Na verdade, esse pivô eu fiz errado aqui, tá? A gente tem que pegar aqui desse, dessa região, na verdade. Então, vou pegar aqui, ó, dessa região. A tá? primeira projeção Fibonacci 382, primeira projeção aqui seria, então... Levaria o preço aqui para casa próxima aí dos 17.300 dólares aí tá. Inclusive a gente está esse último pool de liquidação que interessante também isso aqui, tá bom? Então mostra para mim pessoal que tem chances grandes se a gente fizer esse pivô de baixa aqui, perder esses fundos dos 8.500 a gente vai lá para região dos 17.300 tá? E aqui a gente pode ter esse bear trap que eu venho comentando para vocês aí também. Tá bom? Então, galera, basicamente aqui agora eu tô interessado não só por isso aqui, tá? Não, eu vou mostrar pra vocês a análise de sentimento por que, que eu tô fazendo isso aqui, tá bom? Não, não, não uso só um indicador, não, pra poder operar, não, tá, pessoal? Acho que é muito arriscado você operar usando só isso aqui. Tem que ter um conjunto de indicadores aí, dois, três, para poder validar né, o, o setup. Então, pra mim, aqui, essa região aqui é a ordem de venda, tá? Que eu tô interessado, e esses são os pools de criação da BitMEX. Olhando aqui, então, 12 horas para o Bitcoin, a gente tem aqui bastante liquidez nessas regiões aqui, ó, dos. dos 19.500 dólares, tá? Então se eu te dar um zoom aqui, vou dar um zoom nessas regiões aqui, ó. Tá, então a região de 19.500 dólares aqui, bastante liquidez, tá bom, galera? Mas eu tô achando difícil o Bitcoin ir lá buscar toda essa liquidez aqui. Eu vou mostrar pra vocês que na análise de sentimento, tá? E estamos formando aqui bastante aqui liquidez na região dos 15.700 e aqui também a região de 17.400 muito aqui, ó. Tá muito amarelinho aqui, vou dar um zoom nessa região. Tá? É muito dinheiro aqui de liquidez com pessoas que não estão acreditando que o Bitcoin ia fazer um novo fundo, tá bom? Então, é tem que tomar cuidado aqui que a gente pode ter bear traps, bear traps aqui nessa região, tá bom? Olhando aqui então os 7 dias, só fazendo um para vocês, aqui nos 7 dias a gente tem aqui bastante liquidez acima dessa região dos 20.500 dólares, então quem tá shortado aí, acho que vale a pena botar stops aí acima dessa região dos, dos 20.500, tá? Tomar cuidado porque a gente pode vir buscar essa liquidez aí acima, tá? Então... Shorts que eu estou abrindo aqui agora, estou botando uh, tops acima dessa região dos 20.500 e estou vendo se o Bitcoin pega ali a região e testa a região lá dos 17.500 dólares, 7.400 17 dólares, tá bom? Se isso acontecer, o professor Edgar vai estar tá perdendo o prêmio Nobel Satoshi, né? Que ele acertou um fundo aí local temporariamente. Se o se Bitcoin for lá buscar essa região abaixo dos 17.600, o professor Edgar, infelizmente, vai estar tá perdendo esse prêmio aí, né? Que ele acertou esse fundo aí local. A única pessoa que mostrou a análise aí realmente publicou falando sobre esse fundo aí há bastante, bastante tempo antes de acontecer, né, galera? Então, vamos lá para análise de sentimento aqui, mostrar para vocês por que, que eu estou interessado em shortar nessa região, galera. O que, que o André está fazendo? O que, que o André está tá shortando Bitcoin no fundo aqui? Tá é maluco, André? Vamos lá. Então, pessoal, aqui no hora aqui, ó vamos mostrar para vocês exatamente que, que, por, que, que, uh, por que, que esse short que está interessante para mim. Antes de mais nada, só um recado importante para vocês, galera, tá? Uh, a PrimeSBT me informou aqui, inclusive recebi uma mensagem deles falando que para operar esses mercados aqui, ó, que eu comentei para vocês ontem, inclusive no vídeo, do dia 12 até o dia 16 de setembro, não vai ter taxas, tá, da corretora, tá bom? Então vocês podem operar esses essas, essas, essas, uh, essas uh, esses mercados aqui, todos os mercados aqui sem pagar taxa do dia 12 até o dia 16 de setembro tá então cria essa conta para SBT, você pode ganhar então aí uh, até 7 mil dólares de bônus de depósito tá? super simples basta você clicar aí, então no link aqui abaixo na descrição e com o comentário fixado do vídeo Cria essa conta super rápido qualquer dificuldade você pode então mandar uma mensagem para mim aí que eu posso ajudar você tem contato direto aí né, com, com as corretoras com a SBT, beleza então pessoal vamos lá na sentimento aqui que tá o a, a cereja do bolo né? O que, que eu estou olhando aqui, pessoal? Uma hora aqui, ó, no, na, nos indicadores de sentimento. O que aconteceu aqui, pessoal? Nessa região, olha só. Esse aqui está interessantíssimo, né? Até poder ter comentado antes para vocês sobre isso, né? Galera, aqui a gente viu o preço, ó. Nessa faixa, o preço ficou. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui de uma forma melhor para mostrar que isso aqui é realmente importante. E fica até o final que eu vou mostrar também sobre, falar sobre a fala do Jerome Powell e também sobre a, a fala da, da Christine Lagarde aqui, tá? E da situação da Europa. É, vamos lá. Então, o que que que aconteceu aqui, pessoal, tá? Vamos limpar isso aqui. Uh, vamos lá. Deixa eu ver se consigo limpar aqui. Agora foi. Então, assim, ó, o que que a gente tem aqui, galera, nesse nesse momento aqui, ó. A gente teve aqui nessa faixa ó, o preço lateralizando aqui, fazendo uma pequena lateralização aqui nessa região. O que aconteceu, né? O que que acabou acontecendo aqui, né, pessoal? A gente teve então, ó, aqui nessa região um, um acréscimo muito grande do open interest, ou seja, abriu, mu abriu muitos contratos nessa região. Muita liquidez entrou para o mercado nessa faixa aqui. Ó. Qual que é a faixa de preço que entrou? Basicamente nessa região aqui, 19.500 dólares. né? Com o, com o long short Ration aqui também subindo. Né? Então o que acontece, pessoal? É... Muita gente botou dinheiro nessa região, acreditando, acreditando que isso aqui era um fundo né? para o pro Bitcoin. E quando o preço dá essa escorregada aqui, essa galera fica presa. Né? Fica presa. Muitos são os topados, liquidados, como a gente viu aqui acontecendo. A gente teve muita liquidação. E muita venda a mercado também aqui, né? Isso eu comentei para vocês no último vídeo. Só que na minha opinião, pessoal, a gente não ainda teve um, um delta no Open Interest considerável, tá? para poder fechar, esse, uh, fechar todas essas, uh, essas posições aqui, tá? Então, na minha opinião, parece aqui, tá, tá me dando a ideia que o mercado tem que dar mais uma escorregada para poder estopar e liquidar o resto dessa galera que tá presa aqui, tá? Tem muita gente presa nessas regiões aí, tá bom? Então... Para mim, galera, essa galera, esse pessoal que está preso aqui botou a liquidez necessária tá, para o mercado uh, pegar o dinheiro deles. Tá? Basicamente, como funciona o mercado? Você bota seu, uh, o seu, a sua posição. Né? Se você tiver junto com várias outras posições, todo mundo estiver tá pensando a mesma coisa, você está no barco das pessoas que vão perder dinheiro, tá bom? Então aqui muita gente seguiu a mesma estratégia, tá? De botar long aqui, muitos contratos abertos. Essa galera vai perder dinheiro. E por enquanto aqui, nesse momento que a gente teve essa subida e muitos aqui, ó, muitos longs saíram do mercado, né? A gente teve muita queda de long, longs saindo aqui. A gente teve um decréscimo do, do Open Interest, né? Contratos fechados, mas ainda eu acho que tem que sair aqui pelo menos, pessoal, mais um pouco aí desse, desses contratos, tá? Tem muita gente que está segurando posição ainda e essa galera provavelmente vai ser estopada ou liquidada, tá? E esse vai ser o melhor momento aí da gente, um, da gente poder, então, fazer compras para o Bitcoin, tá? Então, enquanto isso não acontece, nessas liquidações do Bitcoin aqui, pessoal, shorts, é interessante a gente buscar posição quando o preço vai subindo e uh, liquidando shorts aí, né? O que, que, tá, que é o que tá fazendo aqui agora. Basicamente, o que a gente tem que fazer é buscar, então, buscar abrir posições de short aqui, tá, pessoal? Então, aqui abriu uma posição de short. Estou interessado aqui, ó, aqui abri outra também. Provavelmente, deve ter pego a minha ordem, não tem que dar uma olhadinha ali se você pegou. Mas deve ter pego aqui, okay, a gente teve mais 2 milhões de dólares de liquidação aí, tá bom? Então, galera, por isso, eu estou aqui interessado ainda em shortar o Bitcoin, tá, fazendo esse hedge aí mas preço corrigindo mais é, provavelmente eu vou fazer compras aí é, pro Bitcoin tá pessoal acho que tá um preço interessantíssimo uh, mas ponto importante vou comentar para vocês aqui agora no final do vídeo para finalizar o vídeo mesmo tá que que eu tô que que eu tô achando que vai acontecer com o merge inclusive eu participei agora há pouco de um podcast do Rodrigues aí ele me convidou pro pro, pro, pro canal dele aí para falar sobre várias várias várias coisas né e eu comentei o que que eu, eu imagino que pode acontecer pro com um o Merge aí e também com o cenário todo que a gente está vendo aí para o Bitcoin, né? Para o cenário mercado em geral. né? Então, primeiro, do Merge, pessoal, eu estou esperando coisas ruins aí para o Merge, tá? Não acho que o Merge vai ser uma, uma coisa boa aí, não, para o mercado. Uh, tem muita gente otimista pegando empréstimos colateral em Bitcoin, inclusive, tá? Isso gera aí. Uh, liquidez aí para as baleias jogarem preço mais para baixo para comprar Bitcoin ainda mais barato tá então lembrando que o objetivo do mercado aí é fazer que as pessoas vendam barato né para que as baleias compram consigam acumular aí né os market makers consigam acumular Bitcoin e comprem caro tá é como funciona o mercado tá bom então na minha opinião o merge do Ethereum, do Ethereum tá botando esse risco aí no mercado para mim uh, no dia que tiver esse merge aí uh, eu tô prevendo um dump tá obviamente eu não sou eu tô aqui para adivinhar futuro mas eu tô achando que isso vai acontecer é a minha, minha aposta aí, tá? Eu provavelmente eu vou entrar em short no Ethereum, é o que eu tô pensando em fazer. Tá bom? Sempre com cautela, né, pessoal? Não é pra sair shortando sem vezes, nada disso, tá? Tome cuidado sempre. Uh, mas eu tô realmente apostando que o, o merge do Ethereum vai ser um tiro no pé, não só pro Ethereum, mas também o mercado em todo como todo aí. Acho que essa capitulação do Bitcoin final pode vir durante o merge, tá? E só comentando pra vocês a fala do Jerome Powell e também, da, da Christian Lagarde. Eu acho que o Jerome Powell hoje falou, fez uma, uma, uma fala neutra aí, do, não foi nada demais, tá? Acho que vai ser no dia 15, aí, quando tiver, se não me engano, dia 15, que vai ser a, a fala dele final aí para oficializar a taxa de juros aí, né? Que provavelmente vai ser entre vai ser 0,75% né? 75% basis point. Um, e como os pedidos iniciais de seguro-desemprego dos Estados Unidos saíram baixos, pessoal, a economia está aquecida. O, o Banco Central Americano tem, sim, mais espaço para apertar taxas de juros, tá? Então, isso é um cenário ruim, né, na minha ver, macro, isso que o mercado está precificando nesse momento. E e a Europa, galera, a Europa, simplesmente está em situação extremamente complicada, porque eles estão aumentando taxas de juros agora, né? Que A Europa está praticamente uma recessão. A economia está ruim lá e, até, e, a, e a Europa está tendo que aumentar taxas de juros nesse momento. Eu realmente não sei o que vai acontecer na Europa, mas vai ser interessante... Uh, ver isso aí, tá? Vai ser um pouquinho complicado, ainda mais agora o inverno chegando sem eles terem o acesso ao gás russo, então vão ser meses complicados, e esse é o motivo que eu estou inclusive no Brasil, não estou na Europa nesse momento, tá bom? Então pessoal, cenário macro bearish, Bitcoin, aí a análise a minha tá bearish por enquanto, tá? Ah, vamos... ah eu esqueci de fazer sobre a, ah, falar sobre sp pequenos também, vamos fechar aqui falando sobre sp pequenos, então só pra. Para comentar para vocês aqui sobre isso, tá? A SP500, galera, simplesmente aqui eu estou acompanhando essa LTA e essa região de Fibonacci aqui, 13.2, tá? Então, para mim, para eu ficar bullish com a, a SP500, eu preciso ver a SP500 acima, acima da região dos 4.000. 4.050 pontos aqui mais ou menos, rompendo para cima essas regiões, tá? Eu acho que antes disso fica difícil de ficar bullish com a, com a SP500 e se a gente perder essas regiões, essa LTA vermelha, a, gente, a coisa fica extremamente complicada. Então, para mim, se a gente tivesse rejeição, rejeição dos 4.000 pontos aqui, ó, dos 4.050 pontos, a gente fizer isso aqui, galera, vai ser bastante complicado, tá, na minha opinião, e a gente pode então fazer esse fundo aí, um fundo mais baixo para SP500, como eu falei para vocês, a gente já testou essa região de 618, né? Então, eu acho que o Bitcoin está esperando um pouco mais aí de certeza aqui, né? E como tem essa questão do sentimento todo aí, na minha opinião, uh, o mercado não vai deixar esses longs, essa galera que acabou uh, né, um pouco ansiosa saírem no zero a zero aí. Eles vão ter que perder dinheiro antes de o Bitcoin voltar a subir, tá bom? Mas vamos acompanhar, tudo questão de probabilidade, qualquer coisa aviso para vocês aí no Telegram, tá? E uh, qualquer novidade aí a gente vai se falando. Deixa essa pergunta, comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu like também e a gente se vê aí muito em breve. Vou deixar aqui pra você como operar aqui na PrimesBT e também na Bybit. Todos os links aqui na descrição. Qualquer dúvida pode ter contato comigo. Estou ajudando todo mundo aí. Um abraço, galera. Valeu!